Associação Brasileira de Alzheimer mostra o que você precisa saber. Agora acompanhe o Dr. Paulo Canimeu apresentar o tratamento medicamentoso. O tratamento da doença de Alzheimer é, engloba várias etapas. Primeiramente, nós devemos avaliar em que fase o indivíduo está